Capítulo 17 – Suportando o Mal Chegando ao lar, Casimira chorou solitária. Ventura, nesse momento, lhe apareceu. — Eu avisei, vassala. Não disse que você pagaria pelo seu atrevimento? Você não se entregou aos emissários do bem? Por que não lhe protegeram impedindo esses acontecimentos? Por quê? Perguntou ele com fúria. — Eu explico — continuou, ensandecido. — porque são fracos? Você ameaça meus planos e acha que ficará sem resposta? Saiba que eu trouxe sua filha para cá. Buscarei os seus rebentos e eles serão meus. — Contudo — disse ele em tom irônico, enquanto batia o cetro no solo — estou hoje em um bom dia. Faço uma proposta — Peça a demissão da casa dos Alicante e eu a deixarei em paz. Ela permaneceu em silêncio e orou. Na prece, adormeceu. Álvaro e o espírito protetor, mais o guia da médium, apareceram no ambiente. Lourenço bradou o draconiano, deu um silvo, fitou-a com ódio e desapareceu. Casimira estava emocionada. Chorava, não de autopiedade e covardia, mas de emoção, pedindo forças para continuar. Rogou auxílio para os filhos, ajuda para recuperar seu bom nome junto à sociedade. O seu condutor mediúnico acolheu-lhe, dizendo, Acalma-te, minha filha, confiemos em Deus, lembra-te de Kardec e Casimira. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos fagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, e aceita com esse caráter. A Gênesis capítulo 14, item 45. Vê, estás no capítulo das provas e dos testemunhos. Necessário vencer. Teus filhos já estão recebendo o nosso socorro. Aliás, nunca deixaram de receber. Acontece que as criaturas têm direito às suas escolhas. Sabe que não faltaram aos teus amados a conversa de nobres professores, acionados por muitos dos nossos, orientando os teus meninos. Nem colegas dignos para ajudá-los. Escolheram esse caminho por fraqueza moral. Mas tudo acabará bem. Eles trazem na alma a semente da mensagem espírita, muito bem plantada, e ela florescerá. Escuta, não temos muito tempo. Preste atenção. Logo tudo estará terminado. Neste sábado, tu vais como de costume às visitas assistenciais e nós te guiaremos a alguém que pode definitivamente acabar com essa odisseia. Temos trabalhado diuturnamente para compor este momento. E tu verás que tuas lutas e testemunhas não serão inglórios. Tem confiança. Deus é por nós. Casimira ficou perplexa, pensando como isso se daria. Acordou guardando apenas a essência dos acontecimentos, colocou-se em vigilância e aguardou os dias. Irmãos médiuns, que nenhum medo se apodere de vós. Que a coragem seja sempre vossa flâmula a identificarmos como seguidores de Jesus. Se a mediunidade nenhum privilégio oferece aos seus portadores fortifica e aprimora a alma de todo aquele que trabalha louvando a Deus e testemunhando-o bem. Não pensais que é a mediunidade que provoca a obsessão? Não, nunca. Mas, por meio dela, é possível saber que um espírito menos feliz aproxima-se e auxiliá-lo com bondade. Na ausência dessa faculdade ostensiva... Entidades espirituais atuam na vida humana de outras múltiplas maneiras, mais ou menos ocultas. Pensar que os espíritos exercem sua atuação apenas por meio da mediunidade falante ou escrevente é um equívoco. Essa influência ocorre a todo momento, e mesmo os que nos espíritos não creem ou que deles não se ocupam estão expostos a ela. Confiar em Jesus e estudai as obras da codificação para a vossa segurança e intelecto moral. Consultai especialmente o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns e estudai com afinco. A mediunidade permite, por assim dizer, que se veja o inimigo frente a frente e se combata no mesmo campo. Na ausência dessa faculdade, o adversário atua ocultamente, aproveitando-se da invisibilidade em relação aos olhos físicos, podendo realmente prejudicar. Quantas vezes a humanidade sofre atuação análoga sem a perceber? E se tivesse meios de se informar sobre essa realidade que lhe está oculta? E mais, se soubesse os mecanismos para se precaver, ou ainda para desvendar e aprender sobre a continuidade da vida e o prosseguimento dos homens do outro lado da existência, agindo sobre os seres humanos de acordo com sua moral com seu caráter? Os que estão sofredores, revoltados, vingativos, poderão retornar para perturbar os seus pares, ou servirem de provas aos que persistem em boa marcha. Mas os iluminados, fúlgidos de bondade e amor, também retornam para inspirar, proteger os homens, apoiar os que seguem em provação e socorrer os que necessitam em ambos os lados do existir. E são exatamente as faculdades psíquicas ou mediúnicas que descortinam esse universo, possibilitando aos seres humanos esse aprendizado. Conhecer o Espiritismo não favorece a presença dos maus espíritos. Pelo contrário, auxilia para a emancipação da humanidade, cooperando com sua poderosa filosofia e com sua portentosa moral, para que os homens não se tornem maléficos. Possibilita também a cada indivíduo que conheça a doutrina colocar-se em guarda contra sugestões inferiores. Casimira é o símbolo dos medianeiros corajosos e comprometidos, que não usam o véu da santidade falsa, mas que, Cientes de suas lutas pessoais, santificam-se a cada dia. Quem poderá avaliar a importância de Casimira para Álvaro e sua equipe? Que mentor desperdiçaria um médium de faculdades morais em pleno exercício de santificação? Que equipe espiritual não ficaria eternamente grata recordando para a imortalidade o trabalho de renúncia e amor dos seus médiums? Que casa espírita... Não gostaria de contar com irmãos da mediunidade, seguros e discretos, os quais não portariam a vaidade que entoja, o orgulho que cega, a rispidez que afasta e o analfabetismo espiritual que fascina e ensandece. Pois bem, sede, irmãos, esses médiums, Está ao vosso alcance. Trabalhai. Nós vos convocamos ao entendimento de que o mediunato é o produto do esforço pessoal de cada sensitivo. Jamais desperdiçar a oportunidade de colaborar com Jesus. Não espereis, portanto, faculdades excepcionais. Não vos percais nos horrores da ambição. Trabalhai com o que Deus vos concedeu. Produzi sem por um capacitando-vos e especializando-vos nas faculdades que mais vos caracterizam. Mas não vos esqueçais, vosso compromisso tem de ser com a verdade. Quanto mais testemunhais, quanto mais estiverdes com Cristo, quanto mais viverdes o cristianismo primitivo, renunciando os momentos fúteis da vida, aprimorando-vos na arte de servir, mais perto estareis do Senhor. Jesus conta convosco. Os Espíritos do mais alto procuram-vos, mas por vezes não vos encontram. Levantai, portanto, a vossa mão pelo trabalho, produzi lume pelo amor, pelo estudo do Espiritismo, pela fé raciocinada, descrição e disciplina. Fazei o bem pela caridade e os Espíritos do Altíssimo encontrar-vos-ão e, cantando hosanas, farão luz nas trevas. Permanecei confiantes e corajosos, lembrando-vos de Paulo na Epístola aos Efésios. Portanto, ponde-vos de pé e singi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.